Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o combustível da caminhada cristã e também sobre a capacidade que temos em permanecer acesos ou não. Imagine uma família que está planejando a viagem dos sonhos, talvez fica meses planejando, e aí quando chega no, no tão esperado dia, no tão sonhado dia, arrumam as malas, preparam tudo, todo mundo se arruma, coloca a melhor roupa, porque afinal de contas estavam há meses esperando para aquela viagem dos sonhos. E aí quando é, se certifica que as malas estão prontas, pegaram dinheiro, pegaram tudo, e aí quando entram no carro para viajar, todo mundo feliz da vida, naquela adrenalina só, é a viagem dos sonhos. Aí o pai de família, ele se lembra que esqueceu de algo fundamental, ele esqueceu de colocar combustível no carro. Você já imaginou que frustrante faltar combustível? Ou então você está no meio de uma viagem e aí você esqueceu de abastecer. E aí falta é, combustível no meio da estrada, numa estrada deserta, talvez na madrugada. E você fica se questionando e talvez reclamando consigo mesmo. Por que que eu esqueci de abastecer o meu veículo? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. A passagem se encontra em Mateus, no capítulo 25, onde Jesus ele descreve uma parábola sobre as Dez Virgens, onde Ele nos ensina tanta coisa. E eu gostaria de encorajar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, inclusive, porque tem muitos ensinamentos nessa parábola. Isso vai nos ensinar, vai nos edificar, inclusive vai fazer com que você esteja em alerta a partir de hoje para que não falte o combustível, o combustível da caminhada cristã. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, começa com a palavra ENTÃO. ENTÃO o reino dos céus será semelhante a das virgens. ENTÃO. Veja a palavra e a expressão ENTÃO. Por que ENTÃO? Porque nós podemos perceber que no capítulo 24 Jesus já estava descrevendo uma série de alertas para que a igreja se preparasse para o fim. Veja é, versículos, por exemplo, no capítulo 24, que dizem assim, é, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é capítulo 24. Também diz assim, é, e se não fossem é, naqueles dias abreviados, nenhuma carne se salvaria. Também diz assim no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Também diz assim, é, Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. São é, uma série de, de avisos que Jesus está descrevendo no capítulo 24. E também diz assim, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, após esse, esses alertas, ele inicia o capítulo 25 falando, Então, significa, a partir desses alertas, Então, assim será o reino de Deus, semelhante a dez virgens. Agora ele vai fazer uma divisão de 50% para um lado, 50% para o outro. Essas 10 ele vai dividir no meio. Só que eu queria, ver, eu queria conversar com vocês é, e falar que essas 10 elas são exatamente idênticas. Existe uma única diferença e a diferença é que para metade faltou o combustível. É o que eu falei no início do vídeo. Porque você pode perceber nessa parábola que as 10 eram puras, eram 10 virgens. Se o requisito para ver Deus é santidade e as dez são puras, por que, que as dez não entram no reino? Porque estava faltando algo. Veja a leitura, veja a leitura dos versículos. É, então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Você entendeu que todas elas eram puras, que todas elas eram virgens, e você entendeu que todas elas dormiram? Você conseguiu compreender que isso aqui trata-se da igreja? E que na sua totalidade, na última geração, no último século, talvez na última década, que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, você entendeu que todas, todas dormiram? Uma frieza veio sobre a igreja? E você entendeu que ao soar da trombeta, com o anúncio da vinda do noivo, você entendeu que também todas se despertaram? Porque quando é, fala que é, existia cinco prudentes e cinco loucas, nós às vezes não, não, não, não fazemos essa distinção. Não, aqui diz que todas dormiram e todas acordaram. E existia uma única diferença. Qual a diferença? O combustível. A diferença está no combustível, naquilo que você vem se preparando em consagração, em jejum, em leitura da Palavra, o combustível da caminhada cristã. Que combustível você tem trazido para a sua vida, para a sua família, para os dias maus? Esse combustível eu posso chamar de capacidade em permanecer brilhando, permanecer aceso. Nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar no meio das trevas. E muitas vezes nós, cristãos, estamos é, nos enchendo de combustíveis errados, combustíveis da mídia, as informações da mídia. Às vezes nos abastecemos apenas através da internet. Isso são combustíveis errados, são combustíveis falsos, são combustíveis violados. O combustível certo são os princípios, os princípios descritos na Palavra de Deus, é jejum, é oração, é a leitura da palavra, revelação da palavra. Qual o combustível que você vai ter ao longo da tua caminhada, a capacidade em permanecer aceso. Todas eram idênticas. A questão é que para metade, a metade da igreja faltou o óleo. Não o óleo da unção, mas o óleo do abastecimento. O óleo que serve para acender o fogo, para acender a chama a chama que arde, a paixão pelo Evangelho, a paixão pelo Senhor, o desejo pelo renovo do Espírito Santo do Senhor. O que você tem feito para ser abastecido? Pois fato é, conforme a palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou, que das dez, todas dormiram, mas todas acordaram, ou seja, todas eram tementes, elas acordaram. A questão é que para subir para as bodas é somente quem está abastecido, quem está com ânimo. Você começa talvez a se abastecer com más notícias e isso vai tirar o teu combustível, isso vai trazer desânimo para você. Você tem que parar de ouvir a mídia e começar a ouvir a Bíblia. Eu vou repetir, pare de ouvir a mídia e comece a ouvir a Bíblia, a voz da Bíblia é que vai te abastecer. É que vai te preparar para aquele grande dia, para esperar, para aguardar a volta do noivo. O apóstolo Paulo, enquanto estava discursando no capítulo 17, ele, ele, ele, ele, ele usa uma expressão, ele diz que nós devemos buscar a Deus mesmo que tateando. Você sabe o que é tatear? Sabe quando você está no escuro à noite e talvez você precisa é, beber um copo de água e você vai no escuro tateando, tentando achar as coisas? Nós devemos, ainda que assim, ainda que você não consiga sentir a presença de Deus, você deve, mesmo que tateando, tentar encontrar Deus. Eu gosto sempre de utilizar uma expressão que Deus não quer que nós buscamos Ele. Deus quer que a gente deseje buscar Ele. Você entendeu isso? Deus não quer que você busque Ele. Deus quer que você deseje buscar Ele. Que você tenha anseio, paixão por buscar a presença dEle. Lá no profeta Isaías, o Senhor falou, esse povo me honra com os lábios, mas me nega de coração. Que a partir de hoje você tenha os combustíveis certos, que você tenha desejo, paixão por buscar a Deus, que eu e você sejamos melhores e que as nossas orações sejam sinceras que você possa dobrar o seu joelho agora após esse vídeo e falar, Senhor, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, eu estou aqui, porque ele é o teu melhor amigo, você não precisa usar de vans repetições, você precisa ser sincero com Deus, dobrar o teu joelho agora e falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, mesmo sem vontade, mas me abastece, me enche de novo, faz de novo na minha vida, Senhor, faz de novo como o primeiro amor, faz de novo, me abastece, Senhor, enche-me, Senhor, me prepara, para quando chegar o toque da trombeta da chegada do noivo que eu possa subir, que eu não seja como as cinco loucas mas como as cinco prudentes que você possa ser como as prudentes que você possa estar preparada que você possa estar preparado para o toque da trombeta que Deus te abençoe através desse vídeo em nome de Jesus se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Porque todas as terças e sextas nós estamos colocando vídeos novos no canal. Então, por favor, se inscreva se você ainda não é inscrito. E também, para que você venha abençoar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Abençoe pessoas. Não vai custar nada para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.